Deus, amém, bom dia queridos, paz do Senhor Jesus, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, ah, vocês já estão abertos, no capítulo 4, vocês já estão abertos, versículos 9 ao 18, já estão abertos, o Luciano não falou para nós dois falarmos a mesma coisa não, e nós também não, nos, nós não combinamos, mas eu vou pregar exatamente o mesmo texto que o pastor Hernandes Dias Lopes acabou de pregar para vocês. Eu poderia pregar tantos textos da Bíblia. eu fiquei ali pensando, depois que o pastor Hernandes Dias Lopes pregar esse texto, o que é que eu vou falar? Porque o homem pregou a Bíblia inteira. Mas, como eu sei que a palavra de Deus é tão maravilhosa, que você pode ler 50 vezes, 50 vezes Deus falar coisas diferentes com você, amém? Eu vou reler esse texto para você, e você vai sair daqui com um depósito maior da palavra de Deus nesse texto da Bíblia, amém? Amém? Eu vou reduzir, vou tirar os versículos 6 a 8. Eu preguei em Vitória, no, no, no outro encontro com, do Luciano, na casa de Zadok, em Vitória. Eu preguei no capítulo 4, versículo 6 a 8. E falei que iria continuar no próximo evento que eu estivesse, que é do 8 em diante. Há uns, há uns quatro meses atrás, eu estava numa conferência da Global Kingdom, é um ministério maravilhoso de igrejas no Brasil, no mundo todo. E eu estava indo para o hotel cansado, você quase sem dormir, né? Conferência, reunião de manhã, tarde, à noite, o dia inteiro. Indo no intervalo da tarde para o hotel, rapidinho, eu e minha esposa, tomar um banho e voltar para a noite. Quando no carro estou chegando no hotel, toco meu celular, era o pastor Elias Dantas, que é o líder do Global Kindle. E falando para mim, Edson, você pode pregar daqui a pouco para nós, trazer uma palavra para nós? Eu falei, puxa, Elias, eu estou tão cansado assim, chegando no hotel. E vou tomar um banho rápido e voltar Falou Edson, você pode fazer isso Tem outros pastores falou tá bom querido Cheguei no hotel, tomei banho E ao invés de 10 minutos, em 5 cinco, em cinco minutos Eu anotei oito coisas que eu achava Que os pastores poderiam ouvir E foi nesse texto aqui e eu quero compartilhar com vocês, e falei com eles em 15 minutos. Né? Hoje eu vou falar mais longamente, talvez. Uh, segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 9 em diante. Paulo, continuando o que o pastor falou, até o, o Subirá brincou comigo, depois de uma pregação maravilhosa, ele falou assim, bela introdução, hein, Edson? Eu falei, bela introdução, <risos> maravilhosa. Palavra de Deus maravilhosa. Uh, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8, 9 em diante, diz assim... Paulo, suas últimas palavras, ele diz: procura verter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em troa de em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta."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 Todos nós sabemos que somos pastores. Sou pastor há 37 anos, de tempo integral. Tenho dois filhos que são pastores também. Tenho três netos. Uh, estou no ministério há muito tempo. Sou pastor uh, desta igreja que eu comecei numa casa há 30 anos atrás, com algumas pessoas estudando a Bíblia. E ao longo dos anos, a gente sabe que ministério é como o pastor acabou de falar, as pessoas às vezes. Querem ter o êxito sem pagar o preço, e às vezes a gente, no ministério a gente vai vendo que muitas vezes, embora o ministério seja prazeroso, eu não trocaria nenhuma, nenhuma outra coisa que eu pudesse fazer na minha vida pelo chamado de Deus ah, para mim, eu não trocaria, mas muitas vezes é, você chora também, muitas vezes você passa por momentos difíceis, algumas vezes você passa por ah, decepções com pessoas, às vezes você tem vontade de desistir, às vezes você tem vontade de jogar a toalha... E a gente aprende realmente muitas coisas com o apóstolo Paulo, quando a gente lê esta última carta que ele escreveu ah, numa masmorra, quando ele estava preso na cidade de Roma. Ah, se você já viajou pra, por Rom, para Roma, você deve ter visitado a... a a cadeia, a prisão, marmentina, onde possivelmente o apóstolo Paulo ficou preso uh, num buraco, enfim, num lugar sem uh, sem higiene, um lugar uh, escuro, um, um momento difícil. E... Mas a gente vê que, embora Paulo fala das da, da daquilo que ele estava passando ali, mas ele não, não há, não há no seu coração, palavras de murmuração, não há no seu coração, um arrependimento, ah, por ele ter seguido aquele caminho, não há, não há uma reclamação de Deus, ele não está falando, Oh, Senhor, por que, é que eu estou aqui neste lugar? Por que isto aconteceu comigo? Não, você vê palavras positivas, as suas últimas palavras são boas palavras, são palavras, na verdade, de encorajamento ao seu filho na fé, Timóteo, que possivelmente estava na cidade de Éfeso. E algumas coisas que eu posso tirar aqui Porque Paulo sabe que ele vai morrer Na primeira prisão em Roma Ele sai, volta a pregar Mas aqui não, ele fala isso daí Olha, o tempo da minha partida é chegado Eu preguei estes dois Esses três versículos na, na, na vez passada Falando o passado, o presente e o futuro Que ele resume aqui O tempo da minha partida Quando, quando eu, Paulo sabia que a morte para ele Não era o fim A morte para nós não é o fim, ele sabia que ele iria morrer e que ele iria partir, iria, iria soltar as amarras do barco, iria atirar o jugo lá do ombro do boi, a palavra que o pastor falou ah, que era usada, enfim, e Paulo sabe que ele vai partir e as suas últimas palavras na verdade me inspiram a tirar algumas coisas para a minha vida, para eu terminar a minha carreira de uma maneira maravilhosa, que foi a maneira que Paulo terminou de uma maneira vitoriosa, ele fala, olha, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, eu terminei, eu combati o bom combate, eu, eu terminei aquilo que Deus me chamou para fazer, porque cada um de nós tem um chamado na sua vida, meu amado, cada um de nós tem um chamado nem todos são chamados para serem pastores, mas todos são chamados para honrarem a Deus com a sua vida, para viverem para o Senhor, para serem bênção onde estão plantados, e eu vejo que às vezes na, na nossa caminhada ao longo da vida, eu, eu vi muita gente que começou a sua, a sua carreira cristã, a sua vida cristã de uma maneira maravilhosa, amando a Deus, buscando a Deus, servindo ao Senhor, mas que ao longo da história da vida, foram acontecendo fatos, acontecendo coisas que criaram mágoas, que criaram coisas no coração... daquela pessoa, de maneira que ele termina sua carreira, não, não melhor do que ele começara, mas muito pior... e às vezes termina sua carreira ah, blasfemando contra Deus, abandonando a Deus, ah, não servindo ao Senhor, ah, às vezes pelas... Pelos, pelos problemas que às vezes existem no ministério, pelos abandonos das pessoas, pelas traições, pelas deslealdades, enfim, tantas coisas que podem acontecer na vida de um pastor, muitas vezes, muitos deles que começaram sonhando e orando e falando, Senhor, eis aqui a minha vida, usa a minha vida para a Tua glória, terminam as suas vidas frustrados, desanimados, pensando o que é que eu fui fazer na minha vida, eu poderia ter gasto a minha vida de outra maneira e acabei usando a minha vida para Deus e agora ah, estou aqui nesta prisão aqui, pessoas me largaram, me abandonaram, enfim, eu vejo aqui pelo menos oito princípios nesse texto aqui que vão nos ajudar a terminar a nossa carreira de maneira muito melhor do que quando nós começamos, primeiro delas que Paulo fala aqui, não ande sozinho, não é bom pastor estar sozinho. O apóstolo Paulo, sendo quem ele foi, Paulo, sendo um homem de Deus, sendo um homem treinado pelo Senhor, sendo um dos, dos maiores pregadores que já houve, um dos, um dos maiores cristãos que já houve, ele sente a necessidade de ter pessoas junto dele, ele escreve para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Paulo sabia da importância que era nos momentos difíceis da vida, ter alguém ao nosso lado que conhecia, compartilha das mesmas ideias, do mesmo fervor, do mesmo desejo, que, que nos incentiva, que nos encoraja, que nos anima, um, um pastor não pode andar sozinho, meu amado, um pastor sozinho é, é, é perigoso para a sua vida, você sabe que quanto mais, eu estava falando com uma pessoa esta semana, quanto mais a igreja cresce, a tendência é que o pastor vai ficando cada vez mais distante das pessoas, Pessoas, cada vez ele vai ficando mais isolado das pessoas, ah, ah, porque são tanta gente, são tantas tarefas, tantas, tantas necessidades, você tem que estar em tantas reuniões, em tantas coisas, que muitas vezes ele acaba ficando isolado, e uma pessoa isolada é um alvo do diabo, eu já vi pastores, e vi gente muito mais consagrada a Deus do que eu, e que hoje já não está nos caminhos do Senhor, porque andar, demasiadamente sozinho, um pastor precisa de gente, pastor precisa de gente que ore com ele, ele precisa de pessoas a que ele possa repartir as suas lutas, que ele possa chorar com elas, que ele possa falar das suas tentações, ele precisa ser pastoreado, ele precisa às vezes alguém que o incentive, ele precisa de alguém que às vezes o encoraje, isto é muito importante na vida de uma pessoa, então se você está sozinho, não ande sozinho, você está num lugar de perigo, você está correndo riscos, não é bom a você estar só, amém? Segunda coisa que ele fala aqui no texto que eu vejo, que eu posso tirar de lições para minha vida, não fique olhando para as pessoas que te desapontaram na vida... Porque sabe meu amado, ah, você vai ser desapontado na vida, ele fala aqui de Demas, quatro vezes no Novo Testamento fala sobre Demas, Demas era cooperador de Paulo, ele fala, os meus cooperadores, Demas ajudava Paulo no ministério... Mas devido à perseguição e a situação que estava a cidade de Roma Cristãos sendo mortos A Bíblia diz que Demas ao invés de olhar para o futuro Ele olha para o presente Ele tendo amado o presente século e vendo Bom, é assim, se é assim que a vida cristã é para terminar Eu estou fora e volta para a Tessalônica Então pessoas vão decepcionar você no ministério Não fique olhando para as pessoas Pessoas que te decepcionam, que te desapontam no ministério, meu amado. Isto não é bom. Então, muitas vezes, a gente, a gente acha que porque nós somos pastores, todas as pessoas vão gostar da gente, e vão morrer ao nosso lado. Isto não vai acontecer pessoas são pessoas, pessoas erram conosco, pessoas traem, pessoas às vezes são desleais, pessoas às vezes que você confia vão te abandonar, pessoas que você colocou na mesa da tua casa para comer e ajudou, é, algumas vezes elas vão deixar você, eu já vi pastores frustrados, desanimados no ministério, porque o pastor abriu uma igreja ali na outra esquina, e ele fala, olha eu depositei a minha vida na vida daquela pessoa, e muitas vezes isso isto acaba se tornando um fardo tão grande para o pastor, eu já vi esposas de pastor ah, em, em, em depressão por causa disto uma vez eu conversei com um pastor no interior de São Paulo, a esposa não, não saía de casa há meses, e foi ver o que aconteceu com o pastor deles, havia aberto uma igreja lá perto, e levado todo mundo, e eles estavam lá chateados, desanimados da vida, então aprenda, não fique olhando para as pessoas que te decepcionam, olhe, olhe para Deus, você tem um chamado do Senhor, e você deve cumprir o chamado que o Senhor teve, para a sua vida, meu amado, se Demas desapontou a Paulo, saiba que pessoas vão desapontar você também, pessoas vão trair você também, se Jesus foi traído e foi perseguido, isto vai acontecer com você também... Muitas vezes, as pessoas vão invejar o que Deus colocou sobre a sua vida, muitas vezes as pessoas vão querer ter o que você teve, sem pagar o preço que você pagou, muitas vezes as pessoas podem até olhar para o pastor e falar, olha que igreja grande, que igreja maravilhosa, eu quero uma coisa assim, mas não sabe aquilo, o preço que foi pago para acontecer aquelas coisas, e muitas vezes as pessoas vão falar para você e você vai falar, não é justo, muitas vezes as pessoas pessoas vão falar de você, e você vai falar, não é verdade, não é justo, não era isso que estava no meu coração, mas não olhe para as pessoas, meu amado, aprenda a olhar sempre para Deus, é Ele que chamou você, é Ele que sustenta você, e é a Ele que você vai prestar contas da sua vida. Terceira coisa, saiba perdoar as pessoas que um dia erraram com você, não guarde mágoas no teu coração, porque Ele fala que Traze a Marcos, ele me é útil para o ministério. O pastor falou, Marcos, na primeira viagem missionária, arrumou as coisas, logo na primeira cidade que chegaram e voltou para a casa da mamãe. Uh, enfim, abandonou a Paulo na hora que, que eles mais precisavam de um ajudador. Na segunda viagem missionária, Barnabé quis levar a, a, a João Marcos junto e, e, e eles brigaram, e eles não concordaram, Paulo não quis, eu não quero esse que nos traiu, que nos abandonou, e manda ele volta para casa, e Barnabé, a Bíblia diz que houve tal desavença... que Barnabé pega a Marcos e vai para Chipre, e Paulo pega a Silas e vai para a segunda viagem missionária... sabe o que acontece? João Marcos era jovem, e jovem é, jovens erram na vida... E às vezes a gente guarda coisas com pessoas que erraram contra a gente. E Deus quer que a gente tenha um coração limpo, meu amado. Eu não quero morrer frustrado, eu não quero morrer magoado. Eu não quero morrer com mágoas de pessoas que um dia falaram, fizeram alguma coisa contra a minha vida. Não, meu amado. Eu quero ter um coração limpo diante de Deus. Eu sou pastor há 37 anos, suficiente para pessoas já terem me abandonado. Suficiente para ter investido na vida de pessoas. Eu talvez por um tempo, eu até tive um orgulho santo que as pessoas perguntavam para mim, nós tínhamos ah, uma, uma igreja muito forte, temos, nossa igreja é uma igreja forte, mas nós nunca tínhamos tido um, nós nunca tínhamos tido um problema ah, desse tipo, e eu pensava, nós somos tão unidos, nós fazemos tudo juntos, nós, até que um dia aconteceu um problema, e a gente às vezes pensa que nós nunca vamos ter problemas, um dia, um dos pastores da igreja, resolveu abrir uma outra igreja, e nenhum problema nisso daí, mas ali na esquina, ali do lado, com pessoas que eu confiava, e eu fiquei triste com aquilo e eu fui orar, eu fui falar para Deus, Senhor, olha, eu não quero mais estar no ministério, porque, sabe Senhor, eu não quero passar por estas coisas, eu amo os irmãos, ah, sabe, eu quero servir os irmãos, e eu, eu até de uma certa forma eu reclamei de Deus, e Deus falou para mim, olha, ah, estas coisas já aconteceram desde os céus, estas coisas aconteceram com Jesus, essas coisas vão acontecer conosco, neste mundo nós vamos passar por coisas assim... o importante é o que Deus está fazendo no meu coração, o importante é como é que eu reajo as coisas... ou as pessoas que fazem coisas para mim, sabe meu amado, porque é verdade, Deus está muito mais interessado... em quem você é do que no que você faz... Em quem você vai se tornar no final da sua carreira? Em quem você está se tornando na sua vida? Sabe por que As pessoas podem ter boas, bo, bo, bo, buscar boas coisas com intenções erradas. Você pode querer ser pastor de uma grande igreja com intenção errada. Você pode querer grandes coisas para Deus com intenção errada. E não com a intenção do coração de Deus. Às vezes a gente pensa, ah, eu quero construir uma grande igreja, mas para quê? Porque você ama as almas, porque você ama o reino de Deus ou porque apenas você quer fazer um nome para si, ou porque apenas você quer construir um reino para si, ou porque você quer ser reconhecido pelo teu trabalho, sabe, a, a Deus ele, ele, ele quer ver o nosso coração, Ele quer transformar a nossa vida, então às vezes na vida pessoas vão nos trair, e vão nos abandonar, e vão nos decepcionar, mas eu não posso ficar guardando mágoas no meu coração, ou guardando coisas, ou me alegrando, que não não deu certo aquilo para outra pessoa, porque às vezes a gente pensa assim, ah que bom que fracassou, começou tudo errado... isto é carnal, isto é satânico, não, não, não cabe a mim julgar a vida das pessoas, ou as intenções das pessoas, Isso está nas mãos de Deus a minha parte é ter um coração humilde, perdoador, a minha parte é não guardar mágoas no meu coração, a minha parte é olhar para o lado positivo, que Paulo falou quando ele estava preso lá em Roma a primeira vez, ele falou o seguinte, olha, realmente a minha prisão contribuiu para o progresso do Evangelho, sabe, eu fico feliz que a palavra esteja sendo pregada, algumas vezes por ciúmes, inveja, mas contanto que o Evangelho está sendo pregado, eu estou feliz que está sendo pregado, sabe, meu amado... O que, o que interessa é o coração do pastor, como é que você vai terminar a sua vida, para quem você realmente está trabalhando, em quem você está se tornando ao longo da caminhada cristã, da vida cristã... Uma coisa maravilhosa é que Paulo, ele fala, olha, traze a Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Marcos já havia escrito o Evangelho, Marcos havia sido discipulado por Pedro, viajou com Pedro, Pedro formou a Marcos, na verdade, e, e, e Paulo agora fala, olha, traze a Marcos, ele me é útil para o ministério. Então, segunda coisa, olha, a terceira coisa, não guarde mágoas no teu coração. Não deixe que coisas estejam no teu coração, porque alguém fez alguma coisa para você no passado. Mas tenha um coração perdoador, meu amado. Saiba perdoar as pessoas que te ofenderam. Saiba esquecer das coisas que as pessoas fizeram para você. Não, não guarde rancores. Esses dias eu estava almoçando com alguns pastores e um pastor sentou-se na mesa, e foi falar com outro pastor, e falou, olha, ah, eu ia, eu, aconteceu tal coisa, mas ah, marcaram comigo, de uma viagem para Israel, e na hora tomaram a frente, e, e me deixaram de lado, e outro pastor falou para ele, falou, querido, deixa isso para lá, não, mas olha, não foi certo, porque, e ele falou, querido, não adianta você falar estas coisas, ah, e, e realmente é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, não guarde mágoas, errou com você, perdoa meu amado, errou com você, ah, deixe teu coração limpo, receba de volta, trabalhe junto, receba com você, Deus está interessado no teu coração, amém meu amado? Quarto lugar, não se afaste da palavra, não se afaste da palavra de Deus, porque como o pastor falou, Paulo sendo um homem já velho, Poderia, o maior teólogo da igreja, poderia falar, bom, eu, eu já fiz tudo, eu já li tudo, mas ele fala, olha... Ah, traga minha capa que eu deixei lá em Troade, deve ter sido preso lá em Troade, na casa de Carpo, traz minha capa, o inverno estava chegando... Traz-me os, os livros Especialmente os pergaminhos O que, que eram os pergaminhos? Os pergaminhos eram os rolos onde estavam escritos as escrituras Ali era a nossa Bíblia Eles não tinham a Bíblia assim Eram os pergaminhos Traz-me os pergaminhos Por quê? Porque lembre-se que você é um homem uma mulher da palavra de Deus, meu amado Ao longo dos anos você pode começar a ler a estudar e ler livros E é ótimo ler livros mas nada supera a Palavra de Deus, você pode gostar de ler, eu tenho milhares de livros na minha casa... mas nada supera a Palavra de Deus... Uma boa parte dos pastores nem leem a Bíblia todos os dias. Uma boa parte dos crentes não leem a Bíblia todos os dias. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, meu amado. É a palavra de Deus que é o guia para nós. Livros são bons, eu os leio, mas a palavra é insubstituível. Lembre-se disto, em qualquer momento da vida, eu preciso da palavra de Deus. Nos momentos difíceis da vida, pegue a Bíblia para ler para estudar, é o que Paulo está fazendo aqui, em quinto lugar, entregue ao Senhor os Alexandres da sua vida porque na vida vão surgir Alexandres, vão surgir pessoas que nos perseguem, vão surgir pessoas que talvez tenha delatado a Paulo, Paulo devia ter sido preso em Troade, e Alexandre causou muitos males, que o Senhor cuide dele, ele, Paulo está dizendo o seguinte, olha, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras, você não vem Paulo, ele está dizendo o seguinte, cada um colhe aquilo que planta, o Senhor vai dar a paga, ele, segundo o que ele fez, se as intenções são erradas, vai colher aquilo que se plantou na vida, então olha, ah, entregue os seus Alexandres para Deus, a vingança não pertence a você, a, a, a, a ira, a ira porque alguém fez alguma coisa, a Bíblia diz, olha a vingança é do Senhor, não adianta ficar assim, então, a gente vê, queridos, nessas últimas palavras do apóstolo Paulo, que ele trata muito do nosso interior. Das nossas emoções, do que está dentro da gente. Às vezes, o desejo de se vingar, o desejo de não perdoar, o desejo que o outro se dê mal. A gente precisa aprender, aquela pessoa que quis fazer o mal para mim, entregue para Deus... Deus vai cuidar de cada pessoa. O que interessa é você, meu amado. O que interessa é você. É o teu caráter. Porque você pode estar se tornando... Como é a outra pessoa. Não, não se torne um Alexandre na sua vida. Não pague o mal que fizeram a você com o mal. Não faça da mesma maneira. Entregue para o Senhor. O Senhor que cuida de todas as coisas. Aprenda isso daí. Lembre-se... Em sexto lugar, lembre-se, que se todas as pessoas abandonarem você, o Senhor jamais te abandonará. É o que ele fala aqui. Na minha primeira defesa, quando Paulo foi para o primeiro julgamento, com certeza ele olhou para o lado. E na verdade, na cidade de Roma já não tinha muitos cristãos mais, eles estavam fugindo. Paulo mesmo mandou alguns deles, né, fala, mandei Tito, deixei Tito lá para Dalmácia, Crescente foi para Galácia. só Lucas está comigo, e ele olhou e não havia ninguém ali, e a gente às vezes na vida pode se sentir um pastor, pode se sentir abandonado por todas as pessoas, mas o importante é que se eu andar com Deus, o Senhor jamais me abandona, meu amado... Ele fala aqui, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças Não somente o Senhor me assistiu, mas eu preguei ali na minha primeira defesa E os gentios tiveram a oportunidade de ouvir ao Senhor lá Ele fala aqui, olha, o Senhor me livrou da boca do leão, o Senhor estava lá comigo e O mais importante na nossa vida e no nosso ministério é termos o Senhor conosco porque você pode ter o favor do homem e não ter o favor de Deus. Você pode agradar a homens e não agradar a Deus. Você pode ser popular entre os homens e não ser popular... Deus. Você pode ter um sucesso, ser bem sucedido aos olhos dos homens e ser um fracasso aos olhos de Deus. Você pode pensar que você conquista muitas coisas, mas na verdade você não está conquistando para Deus. A gente, às vezes, a gente, a gente tem uma visão errada das coisas. A gente acha que Deus enxerga como a gente enxerga. A gente enxerga uh, o sucesso sempre, sempre como se fossem uh, coisas grandes. Grandes, e nem sempre é assim aos olhos do Senhor, Deus não olha como nós olhamos, então muitas vezes a gente se sente frustrado, porque não aconteceu no nosso bairro, como aconteceu no bairro do outro, porque não aconteceu conosco o que aconteceu com a outra pessoa... Sabe, meu amado, que interessa é eu agradar ao Senhor, eu honrar a Deus, eu viver uma vida íntegra, eu santificar a minha vida, eu honrar ao Senhor com a minha vida. Porque se um dia pessoas saírem da minha vida, o Senhor jamais vai sair da minha vida. Nos momentos difíceis da vida, lá vai estar o Senhor comigo para me livrar, me abençoar. E Paulo fala, me levará seguro para o seu reino celestial. É isto que interessa. Sétimo lugar aqui não perca o momento das oportunidades na sua vida, amanhã pode ser tarde demais... ele fala no versículo 21, apressa-te a vir antes do inverno, porque quando o inverno chegasse... não teria como fazer as viagens, Paulo fala para Timóteo, Timóteo se você esperar o inverno chegar... e você vai conseguir viajar somente na primavera, e as coisas que na primavera serão tarde demais para serem feitas... Se você não fizer agora o que você precisa fazer, talvez vai chegar um momento na sua vida que você não vai conseguir fazer mais. A gente às vezes pensa, bom, um dia, um dia eu vou fazer isto, um dia eu vou ser uma bênção... Um dia eu vou orar mais... Sabe, eu vou terminar primeiro a minha faculdade, depois eu vou me consagrar mais a Deus... Eu vou me casar e depois eu vou pregar mais a palavra... Eu vou fazer tal coisa e depois... E a gente não sabe depois, e a gente não sabe o dia de amanhã, meu amado... Amanhã a Bíblia usa mais de 18 metáforas para falar sobre a brevidade da vida a vida é como uma flor, a vida é como uma nuvem, a vida é como uma sombra, a vida é como um, uma poeira, a vida é como uma neblina, a vida passa rapidamente, é como uma flor que nasce, e logo morre, seca, passa de repente, Tiago falou, não diga, amanhã eu vou fazer tal coisa, mas diga, se o Senhor permitir, porque você não sabe o dia de amanhã, então Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, se você esperar muito para vir, e, você, e o inverno chegar, talvez quando você vier, eu já não esteja, mas aqui é isso que ele está dizendo. Então eu tenho que aproveitar os momentos, aproveitar quando eu estou ouvindo a voz de Deus. Paulo, Paulo, a, a Bíblia fala: ah, Se hoje ouvirdes, lá em Hebreus se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sabe por quê? Porque às vezes a maneira como Deus fala conosco hoje, se nós não ouvirmos, nós não vamos conseguir ouvir amanhã. Deus fala com você através de conferências, Deus fala com você através da pregação, Deus fala com você, o Espírito Santo fala ao teu coração, às vezes fala com você tomar uma, para você tomar uma decisão na sua vida, às vezes fala para você que quando você sair desta conferência, você vai ter que fazer tal e tal coisa, mas você vai embora daqui e se esquece daquilo, e Deus fala, e muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, e a voz que nós não ouvimos hoje, talvez nós não vamos conseguir ouvir no dia que nós quisermos ouvir, meu amado, porque quando Deus falou com Saul, quantas e quantas vezes Deus falou com Saul e Saul tapou o seu coração. Ele tinha ali do lado dele, um dos maiores homens de Deus da história... Samuel estava ali, ao lado dele, para apoiá-lo, para estar com ele... Para ser voz de Deus na vida dele, mas ele não ouviu a voz de Deus... E quando ele quis ouvir no final da sua vida, ele não conseguia mais ouvir a Deus... E foi consultar uma feiticeira para ver se Deus falava com ele... Então às vezes, a gente perde um momento de Deus para a nossa vida... A gente deixa para depois a gente deixa para lá, a gente deixa para algum dia, um dia eu vou orar mais, um dia eu vou santificar mais, ah, um dia eu termino esse namoro errado, ah, um dia eu tomo uma decisão na minha vida, um dia eu vou servir a Deus, e pode ser que você não chegue neste momento, então, faça o que você tem que fazer logo meu amado, não deixe para depois, e último lugar aqui, Paulo ele fala que todos nós nossa vida na verdade é para a glória de Deus, é o que ele termina dizendo, a ele a glória seja pelos séculos dos séculos, amém. Não é para nós, nós não estamos aqui para construir a nossa igreja, nós não estamos aqui para ter o nosso ministério. Eu sou pastor de uma igreja que muitas pessoas em São Paulo acham que é uma igreja grande, Mas eu não estou lá para construir a minha igreja. Eu até mesmo acho que eu não vou ficar como pastor de lá por tanto tempo, talvez. Não é a minha igreja. A igreja é de Cristo. A igreja é do Senhor. Eu não estou aqui para construir o meu ministério, o meu reino. Estou aqui para servir a Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu estou numa cidade grande, como São Paulo mas amanhã eu posso estar em outro lugar, eu comecei o meu ministério numa, igreja, numa cidadezinha muito pequena no estado de São Paulo, eu fui para lá, e, numa casa de uma família que queria abrir uma igreja numa cidade extremamente católica, no interior, uma cidade de uns 4 mil habitantes, quando eu cheguei lá estava tendo procissão, estava, ah, era uma cidade que tinha muito esse tipo de coisa... Ah, eu abri um salãozinho, uma garagem que cabia um carro e fui dormir lá no banco por quatro meses. Dormia ali, eu não tinha sustento e com minha, eu, eu falo que eu fiquei muitos anos sem tomar Nescau, porque tinha uma propaganda na televisão quando eu era criança que falava Nescau é energia que dá custo. E eu então pegava um prato e tomava Nescau, lá no salãozinho, comprava Nescau e leite, e eu tomava só aquilo, eu era magro, eu pesava 40 e poucos quilos, e eu fiquei ali quatro meses, o padre da cidade, o que, que aconteceu? Uns moços lá, eu dava aula de violão, me convidaram para eu ir, uh, comecei a dar aula de violão para umas pessoas, e me convidaram para ir pregar na igreja católica, lá na reunião deles. E eu fui pregar na, na igreja, lá na reunião dos jovens. E foi uma confusão. Porque eu preguei a palavra de Deus e ah, houve lá um derramamento do Espírito Santo. E dois desses jovens hoje são pastores. Aí o padre da cidade mandou bater em mim. E foram dois caras muito grandes baterem em mim. E eu pesava 40 e poucos quilos. Dormia no salãozinho. Numa garagem. Eu me lembro que era umas dez e pouco da noite. Eu estava sentado. Tinha quatro bancos na nossa igreja. Né? Isso aqui, eu estava sentado no banco e de repente aquela porta de aço era tipo um bar, né? Era uma coisa de bar, subiu debaixo e estava dessa altura. Pá, bateu em cima com toda a força, que é aquela que enrola bateu assim, e dois caras grandes entraram assim, um cara grandão, era o um cara, a, a esposa dele estava indo em nossa igreja, ela chegava lá toda machucada, ela quebrou o braço uma vez, de tanta pancada que ele dava nela, batia nela, chegava roxa às vezes lá, ele odiava a crente, e ele a hora que bateu aquela coisa aí, eu estava sentado assim, sabe quando o Espírito Santo toma a tua vida, eu levantei que não um leão, a hora que o homem bateu a porta, ele apareceu, eu olhei para ele e falei, senta aqui já, e eles tomaram um choque assim, acho que comigo, sentaram ali, eu falei de Cristo, preguei o Evangelho para ele, e comecei a falar, falar, falar, falar, comecei a ver, começou os olhos dele ficar cheio de lágrima, escorrer lágrima, ele limpava assim os olhos, e ele falou para mim, pastor, eu vou falar uma coisa, pastorzinho, pastorzinho, eu vou falar uma coisa para você, eu vim aqui disposto a quebrar você, mas se alguém nessa cidade mexer com você, você pode falar comigo, viu? Sabe, comecei lá, comecei lá, e assim eu fui trabalhando para Deus, mas eu não estou aqui para construir o meu ministério, o meu reino, a minha igreja, a gente, às vezes as pessoas se apegam às coisas, a prédios, se apegam a, a nomes... Se apegam a, ah não, eu quero, eu quero ser como aquela igreja... Às vezes o pastor vai medir, olha, o pastor aqui está fazendo um templo muito legal... Vem medir aqui para ver o tamanho, porque eu vou fazer um maior, lá, na, lá do outro lado da cidade... E às vezes as motivações das pessoas são humanas, às vezes eu trabalho para mim, eu estou trabalhando para fazer o meu nome, para fazer o meu ministério, e não é isto o reino de Deus meu amado, nós somos servos para servir onde o Senhor nos colocar... Sabe, o que, o que interessa para Deus não é o tamanho, não é o tamanho, não é quantas pessoas vai ouvir você, Deus não fica impressionado com quantas pessoas vai ouvir você no domingo, pregar lá na igreja, não impressiona nada Deus, isso daí, o que interessa para Deus é a tua fidelidade, onde o Senhor colocou você para trabalhar meu amado, é isso que interessa... O que é que o Senhor chamou você para fazer na sua vida? O que Deus chamou você para fazer? O que interessa é você ser fiel onde Deus plantou você? De todo o coração. Porque Deus tem um lugar para cada um de nós. Paulo estava na prisão, ele não está reclamando... Ele não está murmurando, Ele não está praguejando, Ele não está falando, ah, como algumas vezes eu vi pessoas falarem, ah, eu sou dizimista, estou passando uma luta aqui. Por quê? Ele não estava falando nada disso, ó oh, Deus, eu dei a minha vida para o Senhor, vou terminar desta maneira. Não, ele não estava falando isso, não. Ele estava lá falando a Deus, seja glória para sempre, pelos séculos dos séculos é para Deus que nós trabalhamos, não é para a denominação, não é para a igreja, nós trabalhamos para o Senhor, servimos não à vista como para agradar a homens, mas servimos de coração como servos de Cristo, meu amado, cada um tem o seu lugar, está falando o pastor Hernandes Dias Lopes, é um pastor... Uh, presbiteriano, da igreja presbiteriana, eu tenho alguns amigos, como Jeremias Pereira, que é presbiteriano, eu tenho um amigo meu, querido, Ronaldo Lidoro, presbiteriano, acho que, eu, talvez, não sei se vocês conhecem o Ronaldo, uh, missionário presbiteriano, foi missionário na África, por muitos anos, quando ele chegou lá na África, ele chegou numa tribo, Uh, indígena, que nunca tinham visto um homem branco, a sua esposa loira, eles beliscavam ela para saber se não saía cor, pensando que ela era pintada, na África, negros, sem roupa. Ele, a esposa dele, a filhinha dele, ele, eles acendiam uma fogueira dentro da cabana, para que as cobras, naja, não viessem pegar, morder a criança de madrugada. Ele chegou lá, e eles, como ele deu presente para eles, de espelho, essas coisas, eles prepararam o melhor banquete deles, que era rato. E ele falou, eles desembrulharam aquele ratazana grande, e apertou a cabecinha assim, para sair sangue pela boca, falou, olha, está fresquinho. E ele ficou lá por anos. Ele pegou mais de 20 malárias, muitas vezes a nossa igreja em São Paulo, nós oramos por ele, porque ele estava na UTI, num hospital na África, com malária para morrer, ele foi picado por abelhas africanas, tomou mais de 100 picadas, e os médicos falaram que duas, três picadas é suficiente para matar uma pessoa, ele ficou deformado, ele sentou lá, ele não sabia uma palavra do que eles falavam. E ele sentou ali debaixo da árvore, começando a ouvir. E começou a pegar um papel e escrever uma língua. E escrever palavras. E ensinar aquilo que ele estava escrevendo para eles. Ele pegou o Novo Testamento e traduziu o Novo Testamento inteirinho para aquela língua. E imprimiu o Novo Testamento e colocou na mão daquele povo lá. Quando ele saiu da África, havia mais de 5 mil crentes daquelas tribos lá. Hoje ele trabalha no Amazonas, com tribos indígenas no Amazonas. O que é mais importante? O trabalho do pastor famoso, eu perguntei aqui, quase nenhum de vocês o conhece. Se eu falar o nome de algum pastor conhecido aqui do Brasil, grande, talvez igrejas grandes, todos vocês vão falar, ah, conhecemos. Para Deus não é isso que importa, se você vai ser ou não conhecido nesta terra. Para Deus o que interessa é a sua fidelidade, no trabalho que Ele colocou você para fazer, que você não faz para homens, você faz para a glória de Deus meu amado. Deus tem um lugar para você servir, seja em qualquer lugar, na prisão, Paulo produzia frutos, ali nos últimos momentos da sua vida, ele produzia frutos, ali no último momento da sua vida, ele escreveu uma carta que abençoa a minha vida e a sua vida até hoje, meu amado, é isto que interessa, Deus tem um lugar para mim não tem um lugar para você, onde nós servimos para a glória dEle, nós não servimos por cargos... Nós não, servirmos, nós não servimos para aparecermos, nós não servimos para sermos aplaudidos pelos homens, nós servimos para agradar a Deus. Hoje eu estou em São Paulo, amanhã Deus pode falar o meu coração para ser missionário em outro país, eu ir para outro país. Nós, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, é isto que interessa, e guardar o nosso coração. Porque eu não quero terminar a minha vida magoado. Eu não quero terminar a minha vida competindo com outro pastor. A igreja da esquina não, é com, não, não compete comigo. A igreja da esquina está junto comigo. Esta semana um irmão sentou comigo, falou, pastor, eu queria falar com você. Ah, eu falei, claro, querido. Ele falou, pastor, eu me converti aqui faz 20 anos. Ele serve a Deus lá, trabalhou com muitas coisas. Mas ele teve um problema, a filha dele mais mais velha foi estudar nos Estados Unidos, e, e lá se envolveu com, com pessoas não cristãs, enfim, e se envolveu com lesbianismo, estava namorando uma moça americana, enfim, voltou, os pais trouxeram de volta para o Brasil, ela evidentemente chegou na igreja, o pessoal ficou sabendo da história de, dela... Ele falou para mim, pastor, olha, nós vamos para um outro lugar, nós, nós conhecemos uma igreja bem longe daqui, nós nos sentimos bem lá, e, e nós vamos servir lá, eu acho que vai ser melhor, a nossa filha, ela não tem vindo mais na igreja, ela não vem mais na igreja, e lá ela ficou até interessada em ir, e eu falei para ele, querido, amém, meu amado, amém, olha, sirva a Deus lá, seja bênção lá, a igreja não é minha, não é tua, meu amado, a igreja é de Cristo pastorear é a igreja de Deus, Pedro falou, então, o que interessa é nós sermos fiéis, onde Deus nos colocou, eu não quero terminar a minha carreira cristã, com mágoas de alguém que me fez mal, eu não quero terminar a minha carreira cristã sozinho, eu não quero terminar a minha corrida cristã... Ah, chateado com o, Ou aqueles que me abandonaram Porque Demas foi embora E me abandonou São pessoas Eu não quero terminar a minha carreira cristã Falando, bom, eu já conheço tudo da Bíblia Nem preciso mais ficar lendo tanto Já li esse texto 55 vezes Eu não quero terminar a minha carreira cristã Meu amado ah, Olhando para os homens apenas Porque homens são homens Jesus sabia o que havia no coração do homem. Quero terminar minha carreira cristã olhando para Deus. Que tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. E Deus tem um lugar para cada um de nós, não importa onde. Talvez eu sempre falo, às vezes eu vou falar para pastores no interior de São Paulo. E eu sempre falo, não importa onde você está. O que importa é que você seja fiel onde você está. Eu sou pastor de uma igreja, você pode falar, eu sou pastor de uma igreja de 20 pessoas, estou trabalhando lá no final da cidade, amém? Seja fiel a Deus lá, seja fiel a Deus lá, Tem um bom coração lá, Tem um coração correto lá, Tem um coração íntegro lá, honre a Deus lá, ame ao Senhor lá, ame a tua esposa lá. Sabe, é muito bom nós termos seminários para crescimento de igreja, é maravilhoso isso, que a igreja cresça. Mas nem todos vão ser pastores de milhares de pessoas. Seja pastor onde você está lá. Seja fiel a Deus lá. Eu conheço alguns pastores de grandes igrejas. Que não têm mais o coração como quando eles começaram. Como é que você quer terminar a sua vida? Em 1945. 1945. Tem uma história de Billy Graham. Billy Graham estava pregando em Los Angeles. E o seu ministério ali foi onde explodiu o seu ministério. Ficou conhecido mundialmente. Os jornais da época estamparam, as revistas estamparam a foto dele pregando em Los Angeles. Mas ele não era o mais conhecido. Havia dois outros pastores lá, muito conhecidos nos Estados Unidos, que estavam... Uh, o ministério estava crescendo. Um deles chamado Chuck Templeton... Foi considerado da mocidade para Cristo o maior pregador dos Estados Unidos na época. Havia um outro pregador ah, que ficava na cidade de Los Angeles, pregava para mais de 5 mil pessoas em, Los Angeles, em, em Miami, chamado Brown Clifford. Esses três homens foram, no ano de 1945, notícias nos Estados Unidos como os maiores pregadores dos Estados Unidos. Mas o que, que aconteceu com eles? Esse primeiro que foi considerado o maior pregador, cinco anos depois, ele era um cético. Ele já não acreditava mais nas verdades da Bíblia. Ele foi, se envolveu com rádio e foi trabalhar em rádio e abandonou a fé e se tornou um ateu. O outro chamado Brown Clifford, traiu a sua esposa e saiu da casa da sua casa e deixou a sua esposa com duas crianças com síndrome de Down nove anos depois ele morreu de cirrose na cidade de Amarillo, Texas e os irmãos crentes em ver o estado dele fizeram uma vaquinha para comprar um caixão para enterrá-lo o ano passado, este ano agora há poucos meses, Billy Graham fez 99 anos e continua lá firme, sendo benção nesta terra Muita gente que começou bem, terminou mal. Muita gente que começou com o um coração sincero, terminou com o um coração duro. Muita gente que começou buscando santidade, terminou com a vida perversa. Muita gente que começou pensando, falando, Senhor, usa a minha vida em qualquer lugar da terra. Muita gente como eu... Adolescente, quando me converti, ajoelhava na beira da cama da minha casa. Naquela época, o mundo, uma parte grande do mundo era comunista. Senhor, se o Senhor quiser que eu vá para esses países, eu estou disposto a dar a minha vida, Senhor. Quantas vezes nós oramos e falamos e choramos nas nossas nas nossas reuniões. Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha vida. E Deus quer usar a sua vida em algum lugar, meu amado. Você precisa descobrir qual é o lugar de Deus. Não importa qual seja. Para você vai ser o melhor lugar do mundo. Você trabalha lá para a glória de Deus. Amém, meu amado? Só para terminar, eu, tenho, eu gosto tanto de contar a história, mas... Só para eu terminar, em 1984 eu estava numa reunião. Eu e minha esposa. Sou casada há 35 anos. Uh, eu e minha esposa nós estávamos numa conferência em 1984, uh, no começo de 84. Eu era pastor, estava lá ouvindo um pastor chamado Charles Blair, pastor na época de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos na cidade de Denver. A igreja dele tinha 6 mil pessoas. Naquela época não tinha big churches, não tinha grandes igrejas. Ele tinha programa na televisão para o país inteiro. Era um pregador internacional conhecido. E eu e minha esposa fomos ouvi-lo. Um homem maravilhoso, coração maravilhoso. E, e ele, extremamente reconhecido, ele foi um dia sentiu no coração de visitar um amigo dele da escola bíblica. E descobriu onde aquele amigo estava, entrou em contato com o um amigo e foi lá conhecer o amigo, que também era pastor. Ele nunca tinha ido para aquele lugar, uma cidade tão pequena nos Estados Unidos, de uns 300 habitantes apenas, no fim do mundo. E ele foi até lá e desceu lá, e o seu amigo ficou extremamente feliz de ele estar lá, pastor Charles Blair estar lá. E o seu amigo falou para ele, olha, nós vamos ter hoje culto na rádio, eu queria que você me ouvisse pregar na rádio. Ele falou, claro. Só que a rádio, na verdade, era dentro da igreja, o salão tinha três banquinhos ali, e a rádio não era rádio, a cidade era tão pequena que tinha um alto-falante do lado de fora, com um fio ligado até lá no microfone. E o pastor, ele pôs uma luzinha, como em rádio, quem já fez programa de rádio sabe, uma luzinha ali na frente, que ele apertava o botão no ar. E aí, ele começava a pregar. E aí, ele falou para o pastor Charles Blair, como se o pastor Charles Blair pregava em televisão, em rádio, no mundo todo, pôs ele sentado na primeira fileira e falou, olha, é o seguinte, quando eu começar a pregar na rádio, você tem que ficar em silêncio, tá bom? Você não fala nada mais, fica aí. E, ó, vai começar vou apertar aqui, vai começar a rádio, ele apertou, acendeu a luzinha no ar, e então esse amigo dele gritou, alô mundo, e começou a pregar, a pregar, como se tivesse uma multidão de pessoas ouvindo, e ele falou, o Charles Blair falou para nós na conferência, que ele estava na primeira fileira, e que deu um ataque de riso nele, porque ah, ele, ele achou muito engraçado aquilo lá, e ele não conseguia parar de rir, e ele levantou e saiu ali para fora, e o seu amigo pregou uns 45 minutos lá, e ele ouviu do alto-falante do lado de fora, o amigo dele esguelando lá e pregando, e falando que Jesus amava a cidade, tudo aquilo. Quando terminou, o pastor Blair entrou, e o amigo dele falou para ele assim, nossa, mas que coisa estranha, porque eu falei alguma coisa engraçada, porque você, você saiu, você ah, deu risada, eu falei alguma coisa assim. Ele falou, não, sabe o que é? Me desculpa, querido, mas é que eu estou... Eu estou na menor cidade que eu já fui na minha vida. Na menor igreja que eu já fui na minha vida. E na menor rádio que eu já vi na minha vida. E você gritou a plenos pulmões, alô mundo. Ele falou, eu achei isso muito engraçado. E o amigo dele falou para ele, sabe o que é? É que aqui para mim é o meu mundo. Aqui é o mundo... Para mim que Deus colocou a minha vida para ser benção. Então esse é o meu mundo. E é nesse lugar que eu dou o meu melhor. Por isso que eu gritei, preguei para poucas pessoas que moram aqui. Mas que fazem parte do mundo que Deus me colocou para glorificar o nome dele. Deus colocou você em algum lugar, meu amado. Para glorificar o nome dele. A ele, pois, seja honra, glória para sempre. Seja fiel onde Deus colocou você. E seja a bênção onde Deus colocou você. Amém? Deus abençoe a todos vocês, meus amados.